A pérola de hoje vem do Instituto Sou da Paz, que ninguém deve confiar, ninguém deve defender. Eles são um instituto com uma agenda desarmamentista, né? E, na verdade, quem defende o desarmamento está defendendo a violência. E está sendo anti-libertário, está tá contra a liberdade individual, porque está negando o seu direito como indivíduo de se defender. Então, eles divulgaram aí um estudo mostrando que a maioria das armas apreendidas é nacional. E olha só que gracinha, eles pegaram um período muito restrito do ano de 2011, né? estão atrasados aí, de abril a junho apenas, e contando apenas 466 apreensões e apenas na capital paulista. Por que será né, que o período é tão restrito? Será que não é porque eles querem torturar as estatísticas para provar tentar provar o ponto deles? Só que eles não conseguem provar porque a gente vai desmentir tudo. A partir desse, dessa pequena janela de tempo de abril a junho de 2011, né, e só essas 400 e poucas apreensões, eles chegaram à conclusão absurda né, de que a política pública deve ser orientada para restringir ainda mais o mercado interno. Ou seja, é um instituto que é anticapitalista, eles são antilibertários, contra a liberdade individual, a favor da violência porque... A gente já tem estatísticas aí que mostram que países mais armados têm menos é, homicídios, né? ao contrário do Brasil e outros países que são que têm muito menos armas e mais homicídios. E eles continuam insistindo nessa lógica é, tacanha, estatista, né? achando que o Estado vai salvar todo mundo. É a mesma lógica que falar assim, ó, bom, 100% das motos... No Brasil, usadas em crimes, são de fabricação nacional. Então, portanto, seguindo a lógica deles, vamos acabar com a indústria nacional de motos. Não faz sentido nenhum. É? é isso que eles estão falando. É, não, não é assim que se resolve a, a questão dos homicídios. É, pelo contrário, tinha que acabar logo com o Estatuto do Desarmamento, que é o que eles defendem. Né? Eles conseguiram piorar em muito... Né? A questão do, dos homicídios, lembrando, são 50 mil homicídios por ano, 92% dos homicídios a polícia não sabe quem foi. Né? E isso eles não contam, eles não falam, porque é conveniente é eles não falarem. Né? Então, é, por que, que eles, não, por que que eles não, não, não, não tentam imaginar a quantidade de armas que foi usada em crimes e que eles não tenha, a Eles nem sequer sabem de onde vieram essas armas. Né? E, e outra. Não, não, Pouco importa de onde veio a arma ou não veio. O que importa, na verdade, é o seguinte, é acabar com essa fé que as pessoas têm no Estado de que ele vai prover segurança. Tá? Isso aí pode ser o Estado que for, pode ser Estados Unidos. Né? Nós temos lá, ó, quanto? 10 mil ou 15 mil homicídios por ano. Tem homicídios também, não adianta. Né? É, é menos que aqui, sim. Né? Mas lá, pelo menos, as pessoas podem andar armadas. Né? Tem até um, um vlog aí que eu sempre acompanho, eu, o cara costuma andar lá no estado do Oregon, né, com uma r 15 e, enfim, tranquilo. E, e pelo menos ele tem esse direito lá, né, pelo menos isso. Agora aqui não, aqui você tem institutos vagabundos querendo acabar com a, com a indústria nacional de armas. Como vocês podem ver aí nesse vídeo, até adolescente pode andar armado, né, esse adolescente aí tem 15 anos e está armado e tá andando na rua. É, com a permissão dos pais ele pode andar sim. e esse vídeo aí eu deixei na descrição né se vocês quiserem assistir a acompanhar o canal dele bem bacana né e de vez em quando um policial aborda né mas ele como ele tem direito de andar armado ninguém vai fazer nada né o... para você ver a, a, o, o tanto que o Brasil está atrasado nesse ponto né aqui você sair com uma arma qualquer já pronto já. Arme legal, a arma legal a imprensa vai noticiar todo mundo vai falar como se fosse assim um absurdo o cara tá armado e é isso né você fica refém dos bandidos enquanto esses institutos aí vão ficar divulgando aí na imprensa e tentando pressionar políticos para que você tenha cada vez menos liberdade pense nisso né é, pense em quem é que tá do seu lado e quem que tá contra